Ai que susto se... Ah, Alguém se inscreveu, que legal velho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 Gente, esse aqui, esse fone de ouvido, o microfone que minha mãe comprou, mas acho que já quebrou aqui o microfone, eu vou usar ele. Vou testar, vou testar. A gente calma tudo dá certo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 É, tá com ruído, gente. Tá com ruído. Tá com ruído. A gente, tá com ruído. Tá com ruído, gente. Tá com ruído. A gente, tá me tá fala o servidor que Vocês querem... O som tá muito... Ab... É, não tem microfone, gato. Tá vendo isso aqui? Esse fone de ouvido que eu tô usando, minha mãe comprou. A gente nem fala o serviço da UTI, tá muito bem, a mãe não comprou, ligado. Tá vendo isso aqui? Esse fone de ouvido que eu tô usando, minha mãe comprou. O Gretan tá... é gente, assim, eu preciso de um microfone urgentemente. Se ele não tem dinheiro, aí o bagulho é louco. Vou entrar no servidor ventilador. Vou entrar no servidor ventilador. Hei, Hei, Doutor Vitor Nisso, se bem-vindo a mais um vídeo. Ouvido de live né gente, meu deus A Jabiraka tem 10 pedidos de amizade, meu deus vocês almas é... quê? Seis almas tá bom né gente, o áudio tá bom né, desse microfone Desse fone Gente, para de ficar dando <risos> Se inscrevendo e de se inscrevendo só pra aparecer No, no negócio gente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 Vamos aqui já, vamos aproveitar que estamos tá na montanha, vamos corrida de treinópolis Gente, o que está acontecendo no chat gente?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 Coitado do. Pinguim <risos> mal chegou. E eu nem vi a mensagem dele, gente. O Renato Game. O Fox perguntou quem é o Renato. O Renato é o Alan Vitor. É o Helan Vitor. Que é o moderador. O Alan Vitor, gente. Porque você não sabe quem é o Alan Vitor. Aí sai é da minha frente. Aí ah, eu vou ganhar. Sai, Lívia. Eu caiu.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 Eu preciso seguir eles no Twitter porque eu, eu acho que eu sei aí eu caí gente fechei os olhos ainda não tô bem hoje não tô perdendo opa gente a gente vai cair por nada gente se é que você cai do nada assim gente Puta tá na Ai, que raiva vou perder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 Quando eu tô concentrado meu filho, ninguém, ninguém me vence não. Quando eu tô concentrado nesse jogo aqui, ninguém me vence não. Affim! ninguém Quando eu tô concentrado não tem. Não tem pra ninguém não. Beijando ombro, tchau, tchau. A live vai ser de uma hora, gente, então filho de ti que essa é só uma hora aqui, a nós. <risos> o que que tá acontecendo, gente? Gente, eu não tô vendo chat, os moderadores que tão, tão aí estão ocultando todo mundo, não sei o que tá acontecendo. Ai gente eu perdi porque eu não tô concentrado no jogo, entendeu? Vamos começar a jornada porque Quem precisar de ajuda agora pra fazer a jornada seria uma boa hora pra vocês entrar Vamos explorar o mapa agora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 quero buscar o pin primeiro, vou buscar aquele pin lá do, do palco Vê o estilo do pai aqui ó, vai tá lindo Oi Pinguim Lucas, Oi Gabriela, tudo bom hein?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 Não, ok, tchau. Aqui, ó, oi. Ah, o gato me chamando pro baile real. Vamos beber. Ai gato, eu tô de né? porque eu não vou ficar respondendo no chat não. Quem está assistindo a live eu vou responder, entendeu? Eu não vou ficar digitando no chat não. Que dá preguiça eu preguiça. Eu só vou respondendo na live, gente. Tá, eu tô num baile real, o gato me chamou. A live tá meio atrasada, porque é atrasada mesmo. Não sei porquê, mas ela é atrasada. Oi Sara, Sofia, tudo bom?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 Um poposão no chão Desculpa Oi Oi tudo bom FIP 1205 Tá gente Eu quero fazer a jornada Eu posso Tem um que ir mais aonde gente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 River Lucas, você não chegou atrasado. Você fez, uma questão na canal, Você chegou na hora certa. Oi, Fox. Tryntin. Eu posso ir, eu posso ir, eu posso ir. lá no bueiro. Tinha, um, tinha alguém que tava com dificuldade em fazer. Gente, vocês estão me escutando? Gente, gente.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 O xixi do curvo pinguim. Vamos fazer tudo de novo. Jornada 1. Vamos começar.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 Fazer assim, ó. Aperta a letra T, ó. Aperta a letra T. Minha língua é igual um chicote. Blah, blah, blah. Oi, Miguel Lima. Porque que os cérebros estão tão vazios? Não, até que tem um bastante coro... tem um pinguim aqui. <risos> Cororo, gente. Tá de comer um pinguim assado. Desculpa, gente. Gente, eu tô achando o áudio da live muito melhor do que no vídeo. Algo certeiro Eu quero saber por que eu não ganhei o, o código O código não Gente, eu tenho que coletar aqui os negócios né? Ai minha cabeça tá doendo O escudo, o cajado e o capacete de armadura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 Quebrar não, meu filho. Ah, não, Em mim, tá bugadão P pe, pegar o Puff Dourado Então eu fiz um vídeo que como com você conseguiu o Puff Dourado E ele é bugado mesmo Que você tem que clicar duas vezes na tarefa Coleta o Inter Gente Eu vou refazer o vídeo tá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 Ah, eu vou ficar aqui, eu acho que é o vermelho.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 A gente sextou pra depois é, tentar um Roblox. Ainda não sou, né? O tá aqui. Ó, O tá pedindo ajuda porque. O Azul tá reparando.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 Vou dar um enquadrão e ó, ó lá o outro tá sentado gente ai meu deus ai. Ah!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 Gente, o selo desse aqui Qual foi o selo que funcionou? Distam a fantasia de cavaleiros na festa medieval peruinho por 30 salas resolvam quebra-cabeça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 Tô clicando. Tô clicando. O oceano não faz nada? O que o oceano faz? Vai se tratar, garota. Sai da minha porta. Pegou um minuto E agora é chora. Agora vamos um desafio ninja. Quem quer um desafio ninja comigo?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 o nome do cara é Brilhinho. <risos> eu rindo sabendo que o mexe é abrir a cana. Né? Cara, saiu, gente. Eu ganhei. Já ganhei uma, gente. Meu Deus. Nem tô brincando. Ai! Toma na cara! <risos> Amigo, não precisa deixar não, tá? Ah, ele colocou fogo, certeza! Ah, é, me eu vou pedir para fogo também. <risos>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 Nenhum selo com um mandamento de abrir a cara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 O M sumiu, né? Todo mundo sumiu, né? Tipo, ninguém assiste o Abraão, né? Tô triste.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 Eu tô ajudando ele, gente. ajudando. Agora ele vai colocar água, né? Agora eu vou colocar fogo. Tô ajudando ele. Calma, calma, cara. Calma, eu tô te ajudando, cara. Tô te ajudando. Coloca água que eu vou te ajudar, beleza? Ele vem no minhas cartas, falei, com certeza. Com certeza, não, cara. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou colocar fogo aqui. Eu não sei o que você tá vendo. Eu sei, eu sei, mas eu vou colocar fogo. Tá vendo que eu tô com uma carta muito alta de fogo. Eu tô doido de colocar aí. Eu tô te ajudando, cara. Tô te ajudando. Tá vendo? Tá vendo? Te ajudando. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não, tudo bem, eu não vou ganhar esse. Eu tô ajudando ele, gente. Porque, né? Coitado, né? Eu tô ajudando. É. que se você que eu tô brincando, mas eu tô ajudando. Só que assim. É. Eu tô, tô ajudando aí. Eu sei que eu.. Eu me sinto bem ajudando Estou ajudando gente, eu juro. Ai meu Deus, meu máximo. Oi Mel.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 Não, mas eu vou ajudar ele, gente, porque cara, tipo... a minhas cartas também, gente, só tenho cartas de quarta, que isso, velho. tô <risos> ventilador, servidor. Eu tô ajudando ele, gente, cara, tipo, tipo, eu gosto de ajudar.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 Mas ele demora, né? Tipo assim, eu não entendo, né? Olha <risos> lá, Vitor, não demora não, querido. Eu não tenho a vida toda, não. Não, tá tudo bem, tá tudo bem, velho. Mas, mas, demora não, cara. Essa que é tá demorando demais. Tô despeitando de você.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 O que aconteceu? Love like Love you like you do. Love you Entendi, entendi, entendi o que você está fazendo fazer. No, no, no, no, no. Amigo Alan tipo você mutou o cara duas vezes ali. Não tem como você ter moral agora. Pode ganhar, mas tá baixo. Porque... Tá baixo, tá baixo. Alain tá baixo, tá baixo.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 Oh, a bem. Oh, give me, aqui. Quer me? Só me Hum. Pra mim foi ia. Como que dá para continuar a live com esses espectadores gente que é que é a animação?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 Eu cliquei em algum barulho aqui, eu caí. Ah, o ventilador tá com. tá até tá, que tá, tá cheio. O Não sei o que aconteceu, gente. Caiu yeah, na hotel. eu have E Ai Ai Ai Ai Ai chorar. da game? Chorar. Eu queria ver os últimos selos Sapo cururu Na beira do rio Quanto sapo canta Oh mãe <risos> É porque tem frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro fazendo um o menino para o casamento. Bora!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 <risos> A gente manda de cororo aqui, velho. Top, top.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 Eu queria cantar que uma música, eu queria cantar que uma música. Gente, pode me chama de. Gente, eu sou. Ah tá. <risos> que isso, Lucas? Fara, fara, assim ah, eu fico tímido. Aí se inscreve no canal de todo mundo, aí ó <risos> Se inscreve no canal de todo mundo, do detetive CPBR, do Detetive Moody, do Detetive Jubisqueuso, do Detetive... Todo mundo gente Como tu ganhou o molde Alanzito? Também não sei como ele ganhou o molde, eu sei que ele tá... <risos>